Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Vendedor à moda antiga, aquele cara que ia malhando todo mundo, aquele que chegava na Avenida Paulista aqui em São Paulo, olhava assim num prédio, olhava o tamanho do prédio e falava, vou entrar. Tocava o elevador para o último andar, começava lá de cima e vinha descendo. Essa era a prospecção que ele fazia. Então esse era o vendedor que malhava, que era bom de lábia que era é insistente, tinha gente que comprava para se livrar dele. A verdade é essa. Só que as pessoas começaram a considerar o vendedor uma peste, começaram a se blindar contra esse tipo de vendedor. Hoje ele faz parte muito mais do folclore do que da realidade. Esse vendedor hoje não funciona mais. Bom, daí falaram que o vendedor precisava ser um consultor, Legal, ele começou a fazer perguntas tal, e aquelas perguntas para extrair informação do cliente. Até aí o cliente dava informação, mas ele, o cliente percebeu que a informação que ele dava, ele, cliente, era usada contra ele. Então, ele, ele começou também a não passar todas as informações. Por quê? O vendedor... Ele ouvia tudo aquilo que o cliente falava e precisava, mas oferecia o produto ou serviço, e ele tinha. Isso começou a irritar os clientes. Então, o cliente falou, não adianta eu falar o que eu preciso, que ele vai me oferecer, vai tentar me convencer a comprar aquilo que ele vende. E aí o vendedor também começou a perder espaço. Aí você tem uma nova era, uma nova venda consultiva onde o vendedor entende a necessidade do cliente, de repente amplia essa necessidade, mostra que o cliente precisa de algo que ele nem sabia que precisava, por exemplo, e aí ele começa a reinar sozinho. Por exemplo, eu estou transmitindo com uma câmera, eu acho que eu paguei mil e poucos reais nela. Mas como assim, Márcio? Você vai em qualquer loja e você tem uma webcam de... R$ reais de boa qualidade. É, é a webcam que eu fui comprar. Mas, de repente, a pessoa falou, e se eu tiver com pouca luz? E se eu precisar transmitir em 4K? E se isso, e se aquilo? Eu falei, puxa, é verdade, o mundo caminha para o virtual. Então, deixa eu ter uma câmera de melhor qualidade. O vendedor simplesmente aumentou a minha necessidade. Ele saiu daquela zona de conforto dele, de vender a câmera de R$ e vendeu uma de 1.100, 1.200, nem lembro quando foi. Ele teve peito de questionar, de mostrar que eu precisava de uma coisa melhor do que aquilo que eu cheguei lá já especificando, e de repente só ele tinha, no caso a Logitech, tinha essa câmera de maior qualidade. Para quem está curioso para saber, é uma Logitech Brio, B-R-I-O. É uma no câmera... No começo que... da, da pandemia, essa câmera ficou escassa. Sumiu, né? Ninguém tinha. E quem tinha estava cobrando um preço muito alto, porque foi uma demanda muito grande, todo mundo no buscando... No mundo todo, né, né? E, e, e se esgotou rapidamente. Então, é, foi, foi um... engraçada essa situação, como a, a, a lei da oferta e da demanda também interfere nessa questão né? do preço, e, enfim. Cara, é, não sei longe, né? Eu liguei para a Dell... A Adel falou, só uma empresa comprou 600 câmeras, 600 câmeras de mil reais. Eu falei, mas para quê? Ele falou, para representante, para cliente, para os próprios vendedores, para todo mundo poder fazer uma videoconferência melhor. Este evento vai mudar sua vida e sua carreira profissional negociação, vendas, persuasão curso presencial, São Paulo 23 de janeiro, conteúdo prático avançado, palestrante Márcio Miranda, venda mais negocie melhor, ganhe mais garanta sua vaga